Oi pessoal, sou eu César Severo do canal Homem Estiloso Pessoal, hoje o vídeo tá espetacular Sabe as vezes que você trata o rosto com máscara Até que eu falo de uma máscara caseira que eu passo aí no canal Vai estar tá até passando os cards assim para tirar a os cravos, fazer limpeza de pele Hoje eu vou most mostrar como você pode potencializar isso com uma dica muito fácil e barata, vai gastar centavos, centavos até menos, que vai fazer toda a diferença e ainda vai melhorar o resultado que você já faz. Então, você que já gostou desse conteúdo, já dá aquele like que vai me ajudar muito e também vai ajudar esse vídeo e mais para frente fazer eu trazer mais conteúdo, mais dicas, mais tutoriais ainda incríveis para vocês. Se você gosta de dicas, tutoriais Dá aquela fuçada no canal Porque eu tenho certeza que você vai achar Muito mais dicas pra você E se inscreve no canal também E agora sem mais delongas, bora pra vinheta Então, você que já gosta de se cuidar, já cuida do rosto, já passa máscara muitas vezes, tratamento, hidratação, hoje eu vou mostrar como abrir os poros. Para que você vai abrir os poros? Quando você abre os poros, a máscara vai ser mais eficiente. Quando você está tratando o rosto com algum produto, alguma coisa... A química do produto vai entrar mais na pele e vai ser mais eficiente. Então, abrindo os poros, você consegue ter mais eficiência nesse resultado, entendeu? Então, hoje eu vou mostrar com uma dica bem simples e muito barato. Mais é barato mesmo. Tudo que você vai precisar... Então, pessoal, o que, que você vai precisar para fazer esse tratamento? Uma toalha, simples. E uma panela, deixa eu pegar aqui... uma panela com água morna deixar o microfone pra cá Vou esperar agora aqui ó. uma panela com água morna como é que você vai fazer daqui você vai abrir seus poros com vapor como é que você faz daí é bem simples você vai deixar uma água no forno no microondas vai deixar ela quente fervendo se possível até não tanto até para não te afetar Vai deixar ela fervendo. E agora o que, que você vai fazer? Ó? Com a toalha, você vai envolver aqui, ó. Aqui. E automaticamente, como é que você vai fazer? Você vai abrir a tampa, não com a cara assim, né? Abre a tampa, devagarzinho. Assim, ó. Abra a tampa Você vai tampar o negócio E vai deixar o vapor ir na sua cara Assim, ó E vai deixar entre 5 e 10 minutos Bem fácil Eu vou deixar um pouquinho menos Mas só pra mostrar como é que é, galera Então galera, certo? fazendo isso Vai facilitar muito mais o procedimento Toda hora que você for limpar a pele Antes de você fazer um, uma coisa assim Vai abrir mais os poros Vai sair mais cravo, vai sair mais impureza Se, se você Estiver fazendo algum tratamento Que precisa colocar um creme Esse creme vai fixar mais Porque a, a, os poros estão abertos Então vai Potencializar o que você já faz Não deixe muito tempo até porque você também é filho de deus né ou é bem pouquinho de 5 a 10 minutos depois que fizer seu tratamento ou fizer o que você quer o ideal é você passar um creme hidratante para não deixar o rosto ressecado não passa um creme hidratante no rosto todinho e aí vai deixar o rosto hidratado e não vai ressecar o rosto entendeu pessoal é é um vídeo bem simples, mas que faz toda a diferença na hora que você for fazer a limpeza de pele. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aproveita que eu te ajudei, me ajuda também, se inscreve no meu canal, ative as notificações. Vai ter vídeo toda segunda e quarta. E eu tô preparando cada dia vídeo melhores para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele joinha. Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau!